Você quer começar a construir em steel frame, mas não sabe qual é o orçamento ideal para você começar a trabalhar com esse sistema, para construir sua casa, para fazer o seu negócio, para fazer teu investimento que você tá querendo há muito tempo? Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Estou aqui em Kiss Me, em Orlando, nos Estados Unidos. E aqui atrás de mim tá uma super obra de steel frame. Esse prédio aqui atrás é todo de steel frame. E vamos aproveitar um pouquinho ele para conversar exatamente essa questão de orçamento que é um preço tão delicado. Então vem comigo. Não esquece de dar aquela curtida no vídeo, se inscrever no, no canal e se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, fechou? O seguinte que você precisa entender sobre o orçamento steel frame. No steel frame, a gente não tem um preço fixo. Pois é. Sabe aquela história de que uma obra custa mil reais, mil e quinhentos, mil e duzentos, três mil reais o metro quadrado. No steel frame, isso varia muito. Não é por causa dos acabamentos, como a grande maioria das pessoas falam. Ah, depende da cerâmica, depende do tipo de esquadria. Não, não é nessa parte. No steel frame, o grande diferencial é o seguinte, que você precisa entender para começar o seu orçamento. Você tem composições de sistemas de fechamento de fachada, de forro, de piso, de telhado, e são esses sistemas que no fundo vão definir quanto vai custar o seu metro quadrado. E você deve estar se perguntando, Helena, mas como é que eu defino isso? Primeiro, entenda, qual é a sua demanda de resistência de fogo? Acústica, resistência térmica, durabilidade, manutenção. Todos esses pontos, no final das contas, vão definir qual vai ser a composição do sistema que você precisa para sua obra. A partir disso, somente você vai conseguir fazer o orçamento ideal. Até muitas pessoas perguntam para mim, Helena, mas meu cliente não sabe nada disso. Então vá sempre pelo começo. Qual é o começo? Comece pela estrutura. Aqui atrás a gente teve uma super, hiper, mega estrutura de aço, em que a demanda que você vai ter é é certo. A demanda da natureza. O que é a demanda da natureza? Vento, terremoto, neve. Isso não dá para a gente mudar e mexer na composição. Isso a gente tem que deixar. Então o aço do estilo sempre vai ser o mesmo. Independente se a construção é popular, médio padrão alto padrão comercial hotelaria fábrica indústria tanto faz sempre você vai ter a mesma composição de aço então eu vou deixar essa dica para você começa sempre com o cliente define qual o tipo de obra que ele vai fazer define a estrutura dele a partir disso depois somente você vai para as composições paredes internas paredes externas piso teto e cobertura. Assim você vai encontrar o seu orçamento ideal de Steel Frame. Curtiu? Continua me acompanhando que você está nesse especial aqui, Helena, pelos Estados Unidos, acompanhando e visitando diversas obras de Steel Frame. Pois é, eu só estou mostrando a obra de Steel Frame aqui e que eu tenho certeza porque eu conheço a galera que construiu. E se você está curtindo mais ainda, entra na minha lista VIP do WhatsApp que eu tenho o um link aqui. Aqui embaixo pra você, manda um oi pra mim e salva meu número. Só com o meu número salvo, você vai estar tá conseguindo receber todas as informações que eu mando pra galera que tá lá no WhatsApp da Dama, fechou? Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.